Então vamos lá, pessoal. Agora vamos mandar a nossa XRD aqui para a gente estar tá fazendo take de XRD. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, copiar o endereço da sua carteira, ó, tá? Copiei aqui, ó, o endereço. Agora, pessoal, onde que foi que eu comprei minhas XRD? Eu comprei na Gate.io, tá, pessoal? Se você não tem cadastro na Gate, tem link aqui na descrição, tá? Tem um link aqui na descrição da Gate. Faça seu cadastro e também tem vídeo aqui no canal de como comprar a XRD aqui na gate tá então vamos lá pessoal vou fazer meu acesso aqui na na gate.io vou mostrar para vocês como é simples os, os passos aqui para você tá comprando e tá fazendo stake das suas xrd tá vamos lá deixa eu acessar aqui minha internet não tá muito boa né tá meia lenta tá, ó. já tenho minha conta aqui ó vou clicar aqui em entrar tá pessoal para você que não tem sua conta clica no link na descrição faça seu cadastro cria sua conta e aí procure aqui no canal o vídeo sobre como comprar xrd que você vai achar tá a gente aqui é um, um dos poucos canais que tá falando de xrd no ano de 2022 né quando ela não vale quase nada centavos né E aí o pessoal vai vir depois para comprar quando você já tá fazendo stake já então vamos lá pessoal vou acessar aqui minha conta tá para vocês verem, pronto, já vou fazer meu log aqui, vamos aguardar aqui, só para vocês entenderem o passo a passo, tá? Pronto, já estou na minha continha aqui, pessoal, vou entrar aqui na minha carteira, pessoal, para vocês verem, para vocês verem que eu já tenho é, XRD, tá? Tenho XRD aqui já, e... Já vou mandar para minha carteira. Aqui, ó, conta spot, tá, pessoal? Depois eu vou preparar um vídeo aqui, pessoal, mostrando aqui como que utiliza a plataforma da Gate. Eu gosto de utilizar ela mais pelo celular. Vocês podem até ver que aqui no canal tem muito vídeo é, de como eu utilizo a Gate aqui pelo celular. Eu quase não entro assim pela web, tá? Tô mostrando aqui porque eu criei a carteira, né? E já tô é, emendando uma na outra aqui, ó. Então, vocês podem ver aqui, pessoal, ó, que eu tenho... XRD eu tenho 632 XRD, tá? E aqui, ó, pessoal, tem aqui as opções, ó. Depósito, sacar, ó, certo? E aqui eu vou clicar aqui, ó, pessoal, em sacar, ó. Clica em sacar. Vamos ver aqui o passo a passo de como, ó. Aí aqui, pessoal, ó, XRD, né? Beleza? Aqui, ó, você vai escolher a rede XRD, tá? XRD e aqui ó você vai colar o endereço da carteira tá pessoal da nossa carteirinha vamos clicar aqui ó na carteira vou copiar aqui o endereço tá vamos colar aqui ó e aqui pessoal você confere o finalzinho aqui ó sete do 7maw vamos ver aqui na carteira 7maw e o primeiro é xrd1 certo e o primeiro é xrd1 pronto beleza aqui eu vou dar um nome tá é, eu vou colocar aqui, ó, stake, é, stake, é, xrd, tá? Radix. Aqui, pessoal, ele tá perguntando a quantidade, tá? Aqui tá tudo que eu tenho, ó, disponível, tá? Vou colocar, eu vou copiar aqui, ó. Ou você pode vir aqui, copiar diretamente aqui, ó. O máximo que pode, vou colar aqui, ó, quantidade. Pronto. Aqui, pessoal, a taxa, ó ele vai me cobrar 35XRD, beleza, é para fazer o vídeo para vocês, é uma dica que eu dou, é, acumule bastante, acumule bastante antes de ficar sacando para você não, não ficar perdendo, entendeu, é, é, é, essas taxas, então a, acumule em 1000XRD e faça um saque, tá, aqui pessoal são as senhas de segurança, tá, que eu já criei, você vai criar no momento que fizer a sua conta aqui, então vamos lá, Pronto, vou enviar aqui o código para o celular, pronto, chegou aqui o código, vocês podem ver que é bem tranquilo, não tem aqui o código do e-mail, ah, vou entrar na minha conta de e-mail, Aqui no meu Gmail. Ficar sempre aqui nessa tela e aqui. É o Google Authenticator, tá pessoal? Que você instala no seu celular para estar tá gerando aqui esse código. Pronto, aqui ó, já tá aqui, ó. Gate, withdraw. Vamos aqui copiar o código. Ó ou você copia ou você vai lá e digita, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui, ó, Google Authentication, vou entrar aqui no meu celular. Vou entrar aqui no meu Google Authentication. Vou gerar aqui, ó. Vou gerar aqui, ó. É 93993761. E clica aqui em enviar, ó, pessoal. Para fazer o saque, então você tem que criar todas essas senhas aqui ó, confirmar, deixar acabar aqui o número aí, ponto e clique confirmar, ó. vamos aguardar aqui, aqui ó, não sou um robô, vamos ver se deu tudo certo, se eu não errei nenhuma senha, nenhum código, se não errei vai confirmar aqui o nosso saque. Pronto. Ó, seu pedido foi submetido com êxito. Então deu certo, tá, pessoal? Então agora a gente vai aguardar cair as nossas XRD lá na nossa carteira, tá, pessoal? É bem bem rápida essa essa a rede dessa moeda é muito rápida, tá? Então vamos aguardar aqui. A minha internet tá um pouco lenta, mas é assim, tá, pessoal? Então, vocês entenderam, né? Fiz o saque, tá, pessoal? Agora elas vão cair lá na nossa carteira, lá na minha, né? Quando você fizer também vai cair na sua. Pra quê? para você começar a fazer. Olha aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo, ó? É muito rápido, ó. 597. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, pessoal, se bate aqui, ó, quantas que a gente sacou. Quanto foi o nosso saque? É, cadê o histórico aqui embaixo aqui ó que o histórico aqui ó foi 632 né mas descontou 35 então é isso aqui que caiu ó pessoal ó. certo então agora a gente vai vir aqui ó pessoal tem aqui ó steak pronto chegamos aqui em steak tá pessoal aqui a gente vai ter que procurar um validador tá aí eu clico aqui ó vier todos os validadores ó vamos aguardar aqui para ver o validador aqui pessoal tem esses validadores aqui rv online eu vou escolher esse aqui tá pessoal você escolhe aí aí eu venho na minha carteira vou colar aqui ó tá e aqui pessoal ó você vai ver que você tem esse montante aqui então você não pode colocar tudo porque você tem que pagar é, as taxas né daqui da do stake e aí vamos colocar aqui ó 590 para ver se dá Ó, oh, 590 deu, ó, oh, certo? E aí, pessoal, ó, oh, deixa eu cancelar aqui, ó, oh, só pra vocês verem aqui, ó, oh, se você colocar tudo, né, ó, oh, vocês podem ver que eu tenho 597, ó. Oh. Se eu colocar 597, ó, ó o que que vai dar, ó, oh? você não pode criar transação, porque falta XRD para você comprar, para você pagar as taxas, tá? Então, vamos ver aqui, ó, oh, vamos diminuindo aqui, ó, oh, 595, aceitou. Vamos colocar 596. Ó, aceitou. Não pode 597, tá? Então vamos lá, vamos colocar o PIN que a gente criou lá na carteira, tá? E confirmar. Vamos deixar aqui nossas moedinhas em stake. Aí, pessoal, ó. Pronto. Show de bola. Cliquei aqui em stake, ó. Já tem um stake aqui. Nada impede, tá, pessoal, de você quando você mandar mais moedas, você ir lá escolher outro validador aqui, tá? Escolhe outro validador e aí você vem e cria mais um stake, tá? Então, pessoal, a gente já fez stake, né? Agora se você quiser tirar o stake aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, em reduce stake, ó. Pronto. Você coloca aqui o máximo, tá? Ó, o stake dessa dessa pool aqui, aí clica aqui em request unstaking e vai remover do steak as suas moedinhas tá bom pessoal então pessoal eu espero ter ajudado você um forte abraço fique com Deus e tchau tchau fui